Você é dentista e ainda não tem o seu consultório próprio? Trabalha em clínica de um colega ou de um empresário? Então é com você mesmo que eu vou falar. Eu sou Carla Alvarenga, sou dentista, empresária e empreendedora na área da odontologia há 23 anos já. E eu tenho trabalhado com colegas nas minhas clínicas que ainda não têm seus consultórios, mas sonham em um dia ter. Só que o que eu mais vejo são profissionais que não estão atentos ao que acontece na clínica e perdem uma grande chance de aprender como é ter o seu próprio consultório. O que eu vejo é que nas horas que eles têm vagas, ou seja, que o paciente falta, eles não vão procurar saber. Como é a administração de um consultório, como é que faz a gestão, como é que aquela clínica funciona, como é ter um funcionário, um bom funcionário em relação a treinamento, em relação a atendimento a paciente. Não vão muitas vezes procurar o dono da clínica, sentar e conversar a respeito do que eles podem fazer para agregar para a clínica e eles poderem faturar mais e eles poderem ser mais valorizados pela clínica. Então, uma, uma dica que eu dou para você, né, de coração, como dona de clínica, como dentista, somos colegas afinal, é se você realmente quer ter o seu consultório e para isso é preciso ter uma outra visão dentro da odontologia, para ter sucesso nisso, né? para não ficar patinando, interesse-se em saber como é que funciona ter um negócio próprio. São vários aspectos diferentes dos técnicos, diferentes de apenas saber como fazer uma boa reabilitação oral, diferentes de saber como proporcionar um tratamento ortodôntico de excelência. São outras habilidades diferentes que você vai precisar aprender, querendo ou não, se você realmente quiser ter sucesso ao ter o seu próprio empreendimento. Porque o que eu mais vejo são colegas que iniciam trabalhando em clínica, montam o seu consultório, se enchem de coragem, montam, muitas vezes continuam trabalhando nas clínicas, ao invés de investir o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação no próprio negócio e muitas vezes acabam desistindo do consultório, fechando o consultório e voltando só para as clínicas. Então o que eu recomendo a você, se você trabalha em clínica de outra pessoa, procure saber como funciona, até porque quando você tiver o seu próprio consultório, Leve para lá o que você acredita que funciona bem, aquilo que você concorda que é realizado dentro daquela clínica, porque o que você não concorda, acha que é errado, você já vai com essa mentalidade para o seu negócio. Você não vai implementar lá, só que aí você já começa com uma outra visão. Então eu recomendo a você, meu colega e quero que você tenha muito sucesso na nossa profissão é que esteja atento a isso. Aproveite o seu tempo. Use da melhor forma, ao invés de gastar aí ou no Whatsapp ou nas redes sociais, de forma a matar o tempo. Isso acontece muitas vezes até comigo. né? Quero me distrair um pouquinho, passo o tempo nas redes sociais e o tempo voa e o tempo não perdoa. Então aproveite. E se o dono da clínica for receptivo, Procure saber tudo o que você puder ali do funcionamento. Você só vai ganhar com isso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com aquele colega que também trabalha em clínica. E vamos todos valorizar mais a odontologia. Um forte abraço. Tchau, tchau.